Helena Sodoma do Gesso passando por aqui para falar uma super novidade. Você acredita que a gente está com mais de 10 mil visitas nesse especial do aquecimento do estilo Sem Mistério? Cara, é muita gente, né? E eu tô muito feliz com a quantidade de pessoas que eu vejo interessada para entrar nesse mundo muito maravilhoso. Seja projetando, executando, vendendo... Cara, tem gente de todos os tipos. E eu tô muito feliz. Mas eu quero deixar um recado para você, muito, muito importante. Eu quero que você seja o diferencial que o mercado da construção civil precisa. Por isso que nessa aula eu vou te passar todas as etapas construtivas que uma casa de steel frame, que uma obra de steel frame tem, para você sair daqui dessa aula arrasando, vendendo muito. Vai ser um conteúdo matador para você literalmente fechar muitos negócios de Steel Frame. Bom, e se por acaso você caiu aqui de paraquedas e não tá sabendo o que é isso, eu vou te falar. Esse aqui é o aquecimento do Steel Frame Sem Mistérios, que é o meu curso online. Aqui é um mini curso que você tem praticamente, para sair vendendo, fechando, muitos e muitos negócios. São 20 aulas gratuitas pra você, transformadoras. É isso mesmo. Todo dia, um vídeo diferente. E a gente já passou da metade do nosso especial.